Olá, eu sou o Michel, eu tenho 39 anos, eu sou de Barueri, São Paulo, e eu vim aqui no XPitch para buscar uma experiência diferente, né, diferenciada de tudo que eu já fiz, de tudo que eu já tive, e aqui está indo totalmente de acordo com meus objetivos. Eu estou fazendo uma imersão da língua, estou re reprisando né, todo o conhecimento que eu já tinha e bem como aprendendo novas coisas, novas expressões, como me relacionar, então, esses quatro dias estão valendo muito a pena dentro do meu objetivo que eu me propus a fazer aqui. Obrigado, Xpeed.